É batalha travada Estamos comemorando Mas sabemos que é guerra Nós temos que estar prontos Para guerrear Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue Como diz a palavra de Deus Mas contra principados Contra potestades Contra dominadores Que às vezes atuam nos lugares celestiais Então a igreja está para lutar Para batalhar não uns contra os outros, né? Não lutar contra a igreja tal e querendo invadir a igreja do outro, tirar o crente de lá e levar para sua igreja, ou vice-versa, ou é, ficar lutando irmão contra irmão. Isso não é de Deus, né? Porque é isso que as crianças falam quando eles vêem alguma coisa errada. Então a gente olha assim para eles E eles falam, isso não é de Deus, né Val? Não é de Deus não Então crente lutar contra crente não, não é de Deus não Isso é do diabo Quando você vê um crente brigando com outro crente Lutando um contra o outro Um querendo tomar o lugar do outro Um querendo passar na frente do outro Um querendo tirar a autoridade do outro É crente brigando com o pastor Aquela coisa toda Isso não é de Deus Isso é do diabo Então vamos ser Prático, vamos falar a verdade. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira e falando que está tudo bem quando não está bem. E nós sabemos que o tempo que está, estamos vivendo é tempo de batalha, é tempo de luta, é tempo de batalhar. Quem não estiver preparado para a batalha não vai aguentar, porque a, a batalha vai ser travada, tá? A batalha vai ser travada. Então se prepare, jejum, oração, joelho no chão, viu? Você que tem preguiça de orar, tem preguiça... Ah, mas eu jejuar, eu fico tão fraco quando eu jejuo. Coitado de mim, eu, preci... eu não posso passar da hora do meu café. Ai, se eu passar da hora eu desmaio. Peça força para Deus, peça graça para Deus. Ou então faça um jejum de líquidos. Se abstenha do sólido e comece a fazer um jejum ingerindo somente líquidos e Deus vai te dar graça e Deus vai te abençoar mas a igreja precisa se fortalecer no Senhor o tempo é de guerra, é de batalha o adversário da nossa alma não está perdendo tempo mais do que nunca ele está matando, roubando e destruindo enquanto a igreja muitas vezes se acomoda dentro de quatro paredes ou então implicando com um, implicando com o outro. Às vezes a gente não sabe se está na igreja cultuando ao Senhor, ou se estamos na igreja para ver o que o irmão está fazendo de errado, para ver como é que está a vida do irmão, como está a roupa da irmã. Meu Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Que o Senhor possa ter compaixão das nossas almas. Aleluia. E que nós possamos aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando. Porque quantos já não estão mais conosco? Quantos o Senhor já levou? Então é tempo, igreja, de nós orarmos e vigiarmos primeiramente. Porque os dias são maus, Jesus se aproxima para arrebatar a sua igreja. E enquanto isso, tantos servos de Deus perdendo tempo. Querendo saber o que o irmão está fazendo de errado. Como é que o irmão está tá, tá servindo a Deus. Como é que o irmão não está. Querendo ver o que tem na casa do irmão. Se o irmão está tá tirando alguma coisa da igreja. Se o irmão está roubando alguma coisa da igreja. O sangue de Jesus. Tem poder. Está amarrado. Está amarrado isso. Está derrotado Satanás, seus demônios e seus adeptos. Está derrotado em nome de Jesus, porque há poder no sangue de Cristo. O tempo é de vigilância, o tempo é de oração. Então não é tempo, irmãos, para ficar investigando vida alheia, investigando vida dos outros, querendo saber o que o outro está fazendo. Um irmão falando mal do outro, aproveitando as oportunidades que às vezes tem de estar com o pastor para falar mal do outro irmão. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque Jesus deu a vida por aquele irmão, glória a Deus, e com certeza o Senhor vai requerer tudo isso, mas vamos continuar.